Você quer entrar no mercado do drywall, do steel frame, do ACM, mas não sabe por onde começar? Você tem essa dor de cabeça e fala, caraca, e agora o que, que eu faço? Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Eu tô aqui com o Danilo, do canal do ACM, e a gente vai estar tá aqui pra mostrar pra vocês passo a passo, o caminho das pedras, de como atingir o sucesso nesses dois mercados e ganhar muito dinheiro. Pra galera que é do ACM, trabalha com fachadas em ACM, revestimentos em ACM, que é. diabos é steel frame e drywall? Primeiro, é simples, gente. É parecido, né? eu até falei, eu chamei com o Danilo, que eu falei, cara, a gente trabalha com só seco, né? Tudo parafusado. Botou parafuso, simplificou a vida. Drywall nada mais é do que um sistema de vedação não estrutural. Ele serve para divisórias, ele serve para teto, ele serve para revestimento. É um sistema não estrutural de vedação. Quando eu começo a falar de steel, de steel frame, ele é um sistema estrutural, ou seja, ele foi feito para suportar cargas. Isso não quer dizer que no drywall eu não posso pendurar uma televisão, um armário, um espelho, um quadro, eu posso pensar em diversas coisas, ele resiste cargas. Agora quando a gente fala de Steel Frame, ele resiste carga de vento, né, que aqui no Brasil, querendo ou não, o Brasil é muito grande. A gente tem cargas de vento que vão de 25 metros por segundo até 55 metros por segundo. Então a gente tem cargas de vento muito diferente, mas tem carga de ocupação e etc. E o Steel Frame foi feito para resistir essas cargas. Numa obra de Steel Frame a gente não tem pilar e viga. As próprias paredes e o próprio sistema estrutural, no Dragon não, eu preciso do dos pilares e da viga. e onde que entra o gesso nisso o gesso ele entra no fechamento externo porque na seme a gente tem a nossa estrutura né, é de bom. alumínio e eu fecho uma estrutura de alumínio, minha estrutura de alumínio com a série no, no drywall eu tenho uma estrutura de aço né estrutural ou não e eu fecho com as placas de gesso internamente Externamente tem outros sistemas de fachada, e é aí que pode entrar o ACM também. E é que eu sempre falo para a galera, né? Até uma dica para você que está aqui no canal da ACM, ou então no canal da Dama do Gesso. Quanto mais serviço você entrega, mais valor você entrega para o seu cliente. Isso é até um potencial muito grande que você pode ter no mercado. Então, se você trabalha com a, com a ACM, aprender a fazer fachada de Steel Frame é muito bom para o seu negócio. Ainda nesse vídeo, a gente vai trocar uma ideia de como que os mercados do Steel Frame e também do mercado de, de, de construção a seco em geral, ele se relaciona com o mercado de fachadas e revestimentos em ACM. Mas, depois dessa explicação tão detalhada do que, que é o steel frame e, enfim, da construção a seco, galera do canal da Dama do Gesso também precisa explicar pra quem não sabe Verdade. o, que, que, é, o que, que é o ACM. E pra que, que serve o ACM, né? Que pra que, que serve? Eu descobri coisas fenomenais hoje, tá? Só vou te falar. A história da letra é fenomenal. Eu adorei a letra. Ah, não. É que eu falei pra ela que existem empresas especializadas na fabricação de letras para fachadas e, e sinalização empresarial. Ela não conhecia esse mercado e é realmente um mercado que está crescendo bastante no Brasil. A terceirização uhum. desse processo é, tem ganhado bastante força. Mas enfim, o que é a ACM? Ele, vem da sigla, ele é uma sigla de Aluminium Composite Material, que quer dizer é, material de alumínio composto, é um painel composto de alumínio. Na verdade é um sanduíche de duas lâminas de alumínio e borracha. E esse é um tipo de material, um tipo de painel utilizado em revestimentos, seja de fachadas comerciais, seja de edifícios, então tem uma ampla é, aplicação do material. A gente costuma brincar que o mercado de fachadas é o maior que existe. É verdade. Porque o que, que tem em comum de uma padaria, de um mercadinho, de um bar, de um hospital, de uma farmácia, <risos> todo mundo tem uma fachada. Todo mundo tem é fachada. Né? E a SEME está super na moda, né? Eu Exato. fico impressionada. Tudo quanto é obra, a SEME, Gente, batata. Tem tudo quanto é lugar. É impressionante. E Helena, eu vou começar fazendo a pergunta eu também, eu quero até trocar uma figurinha dos dois mercados como que um profissional é, que está iniciando agora no mercado da construção a seco ele pode começar né? com toda a sua experiência nesse mercado quais são os caminhos das pedras que o profissional precisa seguir para ele ter sucesso, para ele, ele ter uma empresa sustentável ele ser um bom prestador de serviço no mercado de construção a seco. O que, que eu vejo? Primeiro, né, eu vejo muitas pessoas que não têm segurança muito de entrar nesse mercado. Porque que o tradicional da construção civil é o tijolo, é o reboco. Isso todo mundo faz, desde sempre as pessoas fizeram. Mas o que, que eu vejo, né, primeiro passo, a pessoa tem que abraçar o sistema. Se ela decidir que ela vai trabalhar com construção a seco, fazendo fachada em steel frame, com a CM, ela tem que decidir que esse é o mercado Sim. Então, a primeira coisa ela tem que estudar muito bem o mercado, entender muito bem o produto. Porque a gente trabalha com soluções novas, Sim. né? Soluções inovadoras, soluções que não é o habitual que as pessoas estão acostumadas. Então, a partir do momento que você gagueja na hora de falar com o cliente, você passa uma insegurança. Você passa uma insegurança. E você não pode gaguejar em nenhum momento. Você tem que ter muita certeza, muita segurança. Mas não sei que profissional seja gago, como eu sou. <risos> mas tirando isso, se você não for gago, você não pode gaguejar na frente do cliente. Pois é. Então o que eu vejo é, falta tipo assim, eu vejo os profissionais. Eu, na verdade eu, eu vejo profissionais que decidem que vão entrar no mercado da construção Seco, eles entram de cabeça em um sucesso. E aquele profissional que fica, cara, eu faço Steel Frame, eu faço ACM, mas eu também construo tijolo e boto reboco na sua fachada. Esse cara, ele não tem sucesso. Porque ele ficou em cima do muro. Entendi. Então, a pessoa que fica em cima do muro, isso é uma dica pra você, não fica em cima do muro, decide. Se você vai trabalhar com a SEM, se você vai trabalhar com Steel Frame, se você vai trabalhar com fachada, faça isso de verdade e abrace isso como projeto da sua vida, como seu negócio. Eu acredito também que na hora que um profissional vai visitar um cliente, isso acontece muito no mercado de fachadas, acredito que também seja bastante comum no mercado de construção a seco. Que o nosso cliente, ele é leigo. Uhum. Daí a importância do profissional abraçar a causa, porque ele vai defender aquele material para o cliente, uhum. o cliente vai ter inúmeras opções. No caso da comunicação visual, onde entraria o ACM, lona, Propria ACM, outros tipos de, outras variações de revestimento de fachada. No caso da construção seca, ela concorre com a construção convencional, não? Sim. É, tijolo, cimento, enfim. Mas se você pensar até, né, o que que eu vejo muito? Quando o cara vai botar uma ACM na fachada, quando ele vai fazer uma comunicação é o plus dele, é o Sim. grande diferencial dele, né? Então muitas vezes, o que eu vejo, pelo menos até quando eu vou conversar com fachada, não só de ACM com os clientes, mas de outros sistemas, aquilo dali à frente dele, ele pensa, cara, isso talvez, eu vejo ele Pensando, eu vou botar mais lá pra frente. Eu tenho que ter primeiro os meus, meus passos, depois eu faço a maquiagem. Eles veem como uma maquiagem, como um complemento. Exato. E não como algo necessário que precisa ser imediato, né? Exato. E eu acho que sei que a gente pulou o primeiro passo. Que o primeiro passo para entrar o um negócio é vender. Exato. <risos> É na vender. verdade sem venda minha empresa não existe eu sempre falo isso, não existe negócio sem venda, se você vai fazer projeto, se você vai fazer instalação se você vai fazer só comercialização do material precisa ter, precisa ter venda né e venda, entenda você, não apenas é a etapa do seu cliente assinar o cheque para você colocar no bolso, ou na hora que ele enfim, concretiza a, a negociação, venda é todo o processo desde o cliente encontrar a sua empresa, identificar como um potencial prestador de serviço, uhum. para aquele problema que ele tem, e todo o processo de atendimento. Sim, com certeza. E um pós-venda depois. Exato. Que eu sempre brinco, a partir do momento que você conquista o um cliente e ele fica apaixonado por você, ele nunca mais quer te soltar. Quantas pessoas você conhece que só constrói com um cara e indica aquele cara para todos os amigos, colegas familiares? E até, isso é um tema muito interessante porque é, acredito que você construir uma casa ou qualquer tipo de, de, de edifício, usando uma construção a seco, ou você construir uma fachada, são altos valores financeiros envolvidos. Sim. Né? Então, você se coloca no lugar do seu cliente Imagina quão desafiador é. é ele encontrar um profissional ao qual ele possa confiar, não só em relação à parte financeira, mas em relação à qualidade, ao prazo de entrega. Então existe um processo de conquista que o profissional ele, ele tem que ter no cliente, mas um plus disso é que quando você consegue é, conquistar aquele cliente, é muito mais fácil você, ele te ter como profissional preferido por resto da Sim, vida. Sim, com ali. certeza. Porque ele entrou numa zona de conforto, <risos> é? Sim, é aquela... e vem até do tradicional, que a gente tá brincando. Muitas vezes o tradicional é ruim, né? Que a galera vem da construção tradicional. Mas uh, tá na cabeça tradicional também. Juntei com o Zezinho, mestre de obra, vou ficar com o Zezinho, mestre de obra, o resto da minha vida. Isso Sim. é mal do brasileiro, né? Ele não gosta de troco Confiou é igual mulher, né? Você quer que canal de homem uma mulher quando acha uma manicure não larga mais a manicure. Terrível. Isso é mal de brasileiro. Sim. Então por isso que é muito importante. Você quer começar no negócio, cara, dá a cara tapa. Vende, abraça o que você tá fazendo. E eu, um negócio que eu vejo até muito, o que que é o legal do ACM? O ACM entrou com força no mercado, que eu vejo muito por causa da manutenção. Sim. Né? A sim. baixa manutenção que precisa. Exatamente. Então cada vez mais as pessoas estão abraçando sistemas que têm baixa manutenção, que tem maior durabilidade. Que são fáceis de instalar. Que são fáceis de instalar, até de fazer manutenção depois se precisar, sim, né? Sim, sim. Então, são sistemas tecnológicos, inovadores. Quando você trabalha com tecnologia, você tem que saber vender isso o tempo Sim. todo, para passar vantagem para o cliente. Exato. Não só porque pô, ah, eu achei essa placa que vermelha é bonita. Não é só isso. Ela é bonita, ela é funcional, ela é prática, ela é ágil. Várias todas essas vantagens. Então, o profissional precisa saber disso para conseguir. E, e eu acho que a Helena tocou nesse ponto que é muito pertinente, que é você abraçar, de fato, a causa a qual você tá, enfim, levando pro mercado. Porque isso vai te motivar a estudar o material, a entender o que, que você pode, de fato, fazer com ele, o que você não pode fazer com ele, ah, acredito perfeito. que também no seu mercado da construção a seco existe essa questão do uso inadequado dos materiais e posteriores problemas em relação a isso. E todo mercado tem né? Sim. Que mercado não tem aquele curioso que acha que pode fazer sozinho e aí você fazendo um monte de burrada e depois fala, não é culpa do sistema, Pô, eu sou, eu tenho 20 anos de experiência, já construí sei lá quantos metros quadrados, porra nunca tive nenhum problema. Mentira, o cara nunca voltou na obra dele pra saber se teve problema ou não né? Sim. <risos> aí que tá o pós Aí é, é que tá pós-venda, exatamente, aí é que tá pós-venda. Então, eu acho que a mensagem principal desse vídeo aqui é isso. Cara, você quer começar um negócio? Busca com seriedade, estuda, abraça a causa e toma aquilo pra você. Tanto o Danilo quanto eu, a gente tem alunos que tem muito sucesso. E outros que também não tem sucesso. Não tem. Que eu brinco que espera cair um milagre de Deus assim no colo. Opa, um negócio. Isso não vai acontecer, né Danilo? Tem todas as etapas e até um legal, aqui vou puxar um gancho. A gente vai ter va alguns outros vídeos na sequência e até legal você. Assistir, tá? Os vídeos da sequência. Se não tá inscrito no canal, se inscreve aqui na Dama do Gesso, no canal da CM, para conseguir assistir toda essa sequência. Que a gente vai estar tá falando de outras partes de negócio, né, e mercado? Exatamente. Que vão estar tá se conectando. É impressionante! Eu não conheci a Helena e eu descobri é, quantas similaridades existem. Entre esses dois mercados, seja em relação à mão de obra, seja em relação a problemas de mercado em relação à negociação com o cliente. Então, fica ligado na, na sequência dos próximos vídeos que você vai aprender bastante coisa. Cara, se você quiser receber mais informações sobre steel frame, sobre o mercado da construção a seco, aqui na descrição do vídeo tem um link para você entrar na lista VIP da Helena Rodrigues. Então, lá você vai receber várias informações e dicas sobre o mercado do steel frame e da construção a seco. E se você quer saber mais sobre... Sobre a CM, saber como fazer orçamento, precisão, planejamento, projeto. Cara, fala com esse cara aqui que tem mais experiência do que eu, tá mais tempo ensinando do que eu, e vai te mostrar tudo que você tem. Clica só aqui embaixo no link do WhatsApp e entra pra lista VIP deles. Beijinhos, tchau, tchau, até a próxima. Abraço, até mais.